cuidado com esse emblema do sapinho segurando uma faca, eu não tenho certeza se tá segurando uma M9, mas muito cuidado com esse emblema eu tenho motivos pra desconfiar que a China está por trás de uma manipulação de preço nesse pet, o sapo com a baioneta ou Bionet Frog em inglês eu já vou entrar em mais detalhes da origem desse pet, mas se a gente analisa aqui galera, o preço desse item era cerca de 80 reais durante toda a sua vida vida, tá? Tirando lá no comecinho que ele chegou a custar menos, né? Menos de 20 reais. Mas desde a metade de 2022, esse item estava custando 80 reais. Quando, no último mês, a gente viu um salto aí de 114 para 1150 reais. Estamos falando de um item que valorizou vezes 10 em um mês, cara. Nada, nada, nada, sobe mil por cento sem ter uma correção logo depois. Então muito cuidado, não compre esse item agora. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira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 pila, e esse não é necessariamente o valor que esse item vai ficar o resto da vida. Agora, vamos lá. Bom, quem que é esse emblema aqui, e por que, que ele tá crescendo tanto de preço, e por que, que a China gostou tanto dele? Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, na China não é permitido nenhum skin que tenha ossos ou caveiro, então esse emblema na China não é assim. Esse emblema na versão chinesa do jogo é assim, galera. O negócio foi completamente transformado, e por isso que lá é bem mais belo também, a gente na versão ocidental, ele tá vendo um sapinho de osso, eles têm esse sapinho aí mesmo, e galera, esses emblemas que estão passando aí, são os emblemas que estavam disponíveis na Operação Riptide, foram descontinuados, tá, esses patches nunca mais vão ser gerados mais, eles são muito raros, a gente tinha opção lá na Operação Riptide, de pegar um pet né, por duas estrelas, e era completamente aleatório, então assim, só quem gastou as estrelas naquela época, que gerou esses pets nunca mais foi gerado então são itens descontinuados, não como você abrir, uma cápsula hoje não existe né, desses pets, e aí se você me pergunta, ah, será que vale a pena eu investir nesse item, eu te respondo cara, a utilidade dele é ser aplicado em um agente igual eu tenho aí no meu agente aplicado esse pet The Boss que também tá valorizando muito, mas é assunto para outro vídeo, então a única coisa que você pode fazer realmente com esse emblema, esse pet, é aplicar em algum agente, ele fica para sempre no agente, e ao meu ver, a China realmente só encontrou um item que tava bem escasso no mercado e manipulou, porque a gente não tem uma outra utilidade para esse item e não é algo que devia estar custando mil reais mas está. Portanto a segunda utilidade para esse item é apenas especulação ou você aplica esse item e nunca mais consegue vender o agente pelo preço, que, pelo preço que você pagou nesse emblema ou você guarda esse item esperando que ou melhor dizendo especulando que possa subir de preço. E aí, o que, que você achou dessa doideira? Na minha opinião faria mais sentido esse pet que tá no meu agente subir para mil reais, o pet de boss, que é o mais lindo, só que de certa forma esse emblema também valorizou, a gente viu aí 50% de valorização só na última semana, o que mostra que a China também deve estar manipulando esse emblema aqui, é pra gente aprender mesmo que dá pra investir em itens muito loucos de nichos diferentes aí do CS e o que importa realmente são os itens estarem descontinuados e não estarem sendo gerados mais, esse é o fator principal para um item valorizar na economia do CS e vai continuar assim o CS2, claro então galera, mais dicas sobre skins e investimentos aqui no canal, ativa as notificações, a gente se vê na próxima um abraço, falou!